Você vai repartir esse cabelo no meio E já separa as mechas que você quer deixar caída no rosto Ou para fazer cachinho ou só para deixar caída no rosto depois Na lateral ou no meio Então aqui é no meio Aqui é o que você preferir depois Em uma das laterais você vai puxar uma mecha de cabelo Ó, Aqui tem uns dois dedos na frente vai sobrar mais um dedinho Então você vai tirar essa mecha desta forma Agora nós vamos repartir esta mecha em três partes E vamos fazer uma trança embutindo só aqui da frente Mas nós não vamos embutir desde a linha do, do cabelo aqui Nós vamos embutir deixando uma mechinha aqui, ó Ó, essa parte aqui da frente eu vou deixar. Então eu vou embutir daqui. E pode fazer com a mão mesmo, que não é pra ficar uma coisa muito certinha. A direção que eu vou levar essa trança é numa diagonal pra trás e pra baixo. Aqui eu embuti três vezes. Vou completar essa trança até o final do cabelo. Passei o elástico de silicone e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu fiz uma diagonal mais caída para ela ficar mais abaixo do que a outra completo e passo o elástico de silicone com as duas trancinhas prontas. Eu vou jogar elas lá pra frente. O cabelo tá todo para trás. Inclusive, a parte que eu separei da frente não ficou nada na, aqui pro, na frente do no peito, tá todo para trás. As duas trancinhas é que eu vou trazer pra frente agora eu pego aqui de forma aleatória sem marcação não é nada certinho uma mecha mais ou menos igual dos dois lados arredondada eu inicio outra trança de três mechas onde eu vou embutir dos dois lados Vou embutir inclusive as trancinhas que eu fiz. Uma de um lado, do outro ainda não. Por isso que eu fiz uma mais baixa do que a outra. Vou embutir inclusive aquela parte da frente que eu fi, que eu deixei. Agora sim que eu vou embutir o outro lado, a outra trancinha, para elas ficarem num desnível e continuo normalmente embutindo a, as duas laterais. Vou seguir a minha trança normal de três pontas, embutindo dos dois lados. E enquanto eu termino aqui, vamos mandar beijo. Primeiro beijo de hoje vai pra Thaís. Ela é de Sabará, em Minas Gerais. Ela é maquiadora, tô colocando o Instagram dela pra vocês seguirem. E ela também tá fazendo penteados. Thaís, um beijo Obrigada por me acompanhar O outro beijo vai para Andressa Ela é de Lagarto, no Ceará E também para Simária, de Euclides da Cunha, na Bahia Um beijo, meninas, e muito obrigada O outro beijo de hoje vai para Eunice Félix Ela é de Osasco, em São Paulo Também estou deixando aqui o Instagram E uma foto do trabalho dela, super bonito Passei o elástico de silicone. Agora eu vou abrir essa trança. Você vai folgando ela todinha para ficar mais cheia, mais aberta, mais bonita. Essa trança é muito legal quando você coloca umas flores para noiva no campo. Também dá para noiva à noite, para formanda. Pra daminha, fica muito linda. Essa frente, você joga como preferir, sua cliente preferir. Se quiser fazer cachinhos, se quiser deixar só umas ondas. Pronto, aqui na franja eu fiz só umas ondas. Atrás tá pronto. Eu vou usar essas florzinhas, umas orquídeas artificiais num grampinho, da minha colega Ana Cipolatti. Gente, ela tem acessórios maravilhosos. Quero deixar meu super obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para você receber todo sábado uma novidade. Um beijo e até a próxima!